Como é bom você assistir uma boa competição, como é bom você ver nadadores nadando bem, nadadores com marcas expressivas. Mais um recorde de campeonato batido no terceiro dia do Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno, troféu Rubem Dinar. Hoje foi na prova dos 100 metros nado livre. Na verdade, as duas primeiras colocadas na prova, tanto a Tayana Amaral do SESI quanto a Sofia Coleta, nadaram abaixo do recorde anterior, que era 58,9 9 da Rafaela Hauridt. A Taíana Amaral venceu com 58,41, e a Sofia Coleta, 58,65. As duas, até um detalhe, viraram exatamente juntas, 28-68 no parcial dos primeiros 50 metros. Este terceiro dia de competição, nós tivemos uh, dois nadadores chegando a quatro vitórias individuais na competição. Foram exatamente a Rafaela Sumida, ela que venceu os 200 costas e os 200 medley, já tinha vencido os 200 livres e os 400 medley. Quatro vitórias para a nadadora do Corinthians no Infantil 1. Quatro vitórias também para o nadador é, Samuel Lopes, nadador da SEB da Bahia, que tinha vencido sem costas, sem borboleta, hoje venceu sem costas e os 100 metros nado livre. Gostei por sinal muito desses 100 metros nado livre, que ele acabou vencendo com 56 e Boa vitória também, essa foi a terceira vitória individual do João Pierre Campos, do Fluminense, ele que venceu com 53,58, bela vitória o João, que ainda nada amanhã, as provas dos 400 livres e os 200 borboleta. A Isabela Davi Bressan, nadadora do Yacht Clube de Brasília, que tinha ganho de forma brilhante, os 100 metros costas, voltou a vencer, Dessa vez bem mais apertado, os 200 costas, de uma, mas andando com uma baixa frequência, de uma forma muito bem equilibrada, gostei do 200 costas da Isabela. A destacar um, o bom 200 costas do Gustavo Cornélios ele que ganhou o 50 livre, perdeu o 100 costas, mas nos 200 costas absoluto, 2,14,90, mais de 3 segundos sobre o segundo colocado na prova. Na, sem, na prova dos 100 metros nado livre a Beatriz Correia chegou a sua terceira vitória individual, ela tinha ganho 50 livros sem borboleta, hoje ganhou 100 livre 1,0071 eu achava que eu iria ver um pouquinho melhor da Beatriz nesse 100 livre, ela que passou os primeiros 50 metros com 29,26 os 100 metros ah, nado livre infantil masculino eu já falei, do Samuel que fez 56 e no infantil 2 o João Pierre Campos, 53, 58, João Pierre também fazendo uma bela de uma competição. As últimas provas foram as provas de medley, e aí nós tivemos uh, uh, dois grandes nadadores que fazem boas competições, né? A Luísa Lima, que chegou ao tricampeonato, ela tinha vencido no inverno, no ano passado, no verão, no ano passado, e voltou a vencer o 200 medley a Luísa Lima. Aliás, tanto os 200, quanto os 400 medley nadadora do Marina Barra. E no infantil masculino, a primeira medalha de ouro do Teo Tunelis, do Juventus, que faz uma bela competição, mas não tinha nenhum, ganho nenhuma prova individual. Ganhou hoje, até com uma certa facilidade, três segundos de vantagem sobre o segundo colocado nos 200 medley, o Teo Tunelis. Nada muito bem, tem uma técnica muito boa. Ele perdeu os 200 costas, ele ficou em segundo lugar em relação ao Samuel, mas ele nada muito bem, tem uma pegada muito boa, falta um pouquinho de força a gente ver é, é, o, o Teo Tunelis em relação a isso. Muito, muito constante, sempre eficiente, bastante versátil, é o Arthur Becker, nadador do Minas Tênis Clube, já tinha sido destaque na temporada passada, segue, venceu ontem, no primeiro dia os 200 peitos, venceu os 400 medley e hoje levou os 200 medley quase dois segundos de vantagem, sobre o Daniel Azevedo Gomes, nadador do Cabo Branco, e outro, é outro bom, grande nome, hein? o Daniel que foi medalhista, campeão no sem costas, depois... Uh, sobe ao pódio agora nos 200 metros e subiu ao pódio também nos 200 costas vai muito bem Daniel Zavedo Gomes, nadador do Cabo Branco da Paraíba. Fechando, nós tivemos as duas provas de 800 metros nado livre e nos 800 livre infantil feminino vale um destaque para Isabela Tramontana, nadadora do projeto Wellness lá, uh, treinada pelo professor Alexandre Antunes uh, treinador de, do Espírito Santo a Isabela que nadou o sem borboleta, que era a principal prova dela, não foi bem, nadou mal, ficou nervosa, chorou, ficou chateada. No dia seguinte ela nada dos 800, nadou de manhã e acabou se tornando campeã brasileira. E isso, eu acho que essa mensagem, talvez até a marca não foi das mais expressivas, né? o 954, 64, não é das marcas mais expressivas, mas, mas o mais importante, isso que sirva para lição para todos os 600 e tantos narradores que estão aqui e os outros tantos, que não estão aqui, mas estão acompanhando a Best Cam, é de que é muito importante que o nadador, principalmente nessa faixa etária, tenha a capacidade de assimilar um mau resultado, de não ir bem naquela prova que ele tem a maior expectativa, e no dia seguinte ele vai lá e faz uma grande marca e, e vence a prova e se torna campeão brasileiro. Então, tipo, esse tipo de situação é extremamente importante para a carreira da, da Isabela e que sirva para muitos que muitas vezes eu sei que, que tem uma decepção, que não consegue o um bom resultado, fica chateado e acaba não assimilando bem. Na sequência, os 800 livre, infantil 2, feminino, e aí mais uma vitória da nadadora Tayana Amaral, nadadora do SESI, ela que venceu com 9,23,51, 8 segundos de vantagem para a vitória dela, ela é absoluta nessa, era a grande favorita, confirmando a nadadora do SESI. Fechando estabelecendo os recordes de campeonatos até uma explicação em relação a esse detalhe. O Campeonato Brasileiro, a prova do 4x200 metros dado livre, que graças a Deus substitui aquela patética prova de 4x50 uh, livre que nós tínhamos, o 4x50 medley que ficamos por ano disputando traz o 4 por 200 de volta. E fazia muitos anos, estou falando aí desde a década de 90, que, esse, que essa prova não era, não era estabelecida. Então a CBDA, como qualquer vencedor de prova, seria recordista de campeonato. A CBDA já tinha adotado isso no Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno no ano passado e repetiu ah, o mesmo procedimento para esse ano. Então o campeão da prova, mesmo estabelecendo um novo recorde, porque fazia mais de 20 anos, quem venceria bateria esse recorde de qualquer maneira, decidiu não dar a bonificação de pontos. Então foram recordes estabelecidos no Grêmio Náutico União, 90095 para a prova feminina e no Fluminense um bom 80834 para a prova masculina. Acho que apenas seguiu uma sequência, foi um procedimento adotado no ano passado e está de parabéns. Para fechar, vamos destacar rapidinho classificação. Pelo que tudo indica, Minas a caminho de ser campeão depois de 12 anos, mantém uma diferença que não abriu apenas 214 pontos, diminui até um pouco a diferença o Pinheiros, e quem cresceu muito foi o Grêmio Náutico União, está com 718, 100 pontos atrás do Pinheiros, e o Corinthians, apenas 43 pontos atrás do União, e o SESI, apenas 56 pontos atrás do Corinthians, esses são os cinco primeiros colocados na competição. Amanhã, sábado, o dia de encerramento, final do Campeonato Brasileiro Infantil, bela competição, como eu disse no início, até agora três recordes de campeonato batidos no segundo dia, mais um recorde batido de campe... hoje em dia, um total de quatro recordes de campeonato. A gente volta amanhã. Até lá.